Recentemente eu publiquei um comando quântico que fala sobre a importância de você expressar aquilo que você espera do outro. Porque é muito comum nos relacionamentos, sejam é, relacionamentos afetivos ou profissionais, você gerar uma expectativa. Né? Então você gera uma expectativa, é, só que você não expressa aquilo né? e a pessoa termina não agindo dentro da sua expectativa. E aí isso muitas vezes acontece desentendimentos, aborrecimentos, porque aí a pessoa começa a ficar chateada por uma coisa que a pessoa deixou de fazer, só que a pessoa não sabia que você estava querendo que ela fizesse dessa maneira. Né? Você não expressou isso. Então é muito importante que você observe na sua vida... Se você está usando desse artifício, né? que é de gerar expectativa, não deixar claro, ou então, às vezes, até a comunicação não comunicar com clareza aquilo que você quer, e entender que as pessoas são diferentes. Então, tem pessoas introvertidas, tem pessoas extrovertidas, tem pessoas é, que são mais intuitivas, tem pessoas mais racionais. Então, existem muitos modelos mentais, né? E as pessoas são diferentes, e, o, e o grande, a grande questão dos relacionamentos é que a gente está aprendendo como viver exatamente com essa diferença, a maestria na, no relacionamento tem a ver com isso. E quando nós expressamos, e aí tem a forma de expressar, né, que eu venho também pesquisando, que é é, a comunicação não violenta Então existem formas de expressar também Porque às vezes nós, temos, nós expressamos Nem sempre expressamos de fato o que queremos Muitas vezes expressamos o que não queremos né? Então buscar clareza, buscar assertividade E buscar amorosidade também Porque a forma como nós nos comunicamos Ela vai fazer uma diferença muito grande Observe quando você é bem tratado Quando você é bem recebido Como é que você responde Observe como é que você responde quando você é tratado com mau humor, né? com indisponibilidade, né? com mal vontade, entendeu? Como é que você se comporta? Então é importante a gente perceber que existem estratégias na comunicação né? E a comunicação não violenta traz aí toda uma metodologia para isso que eu indico a você Que é exatamente a gente tem uma comunicação mais assertiva e mais eficaz Vamos que vamos!